Isso, a gente já tá... Bem-vindos ao ClimbCast, o formato de entrevista da revista Blog de Escalada. Boa noite a todos, dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo. Bom dia e boa tarde. Meu nome é Luciano Fernandes, eu sou o editor de conteúdo da revista... Eu sou Luciano Fernandes, eu sou editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e você pode conferir a nossa cobertura do Mundo do Montanhismo, Escalada e Esportes Outdoor em blogescalada.com. O site já possui 15 anos e é o veículo de mídia que cobra os esportes outdoor com maior audiência na América Latina. No Climb Talk, além da transmissão ao vivo, também é possível o público participar com mensagem e interagir com um convidado. O convidado hoje é simplesmente a Presidente da FEMENG, que é a Federação de Montanhismo Escalada de Minas Gerais. Ela que promoveu o, uma das pessoas que promoveu o Censo de Montanhismo esse ano e obteve resultados bastante interessantes. Então, vamos dar o, as nossas boas-vindas para Gisele Mello. Oi, Gisele, boa noite. Olá, Fernando, boa noite. Desculpa, Fernando, eu, <risos> Luciano, boa noite e obrigada mais uma vez pelo convite. Ah, de nada. É, antes de mais nada, eu queria dar os parabéns novamente a você para para essa sua iniciativa de fazer um censo para a gente saber mais ou menos o tamanho da nossa comunidade, quem nós somos, para onde vamos, que tipo de hábito a gente tem e assim por diante. Tá? Meus parabéns. Para quem quiser ver, para quem quiser ver mais detalhes sobre o como que foi feito o censo, o que, que foi levado em consideração para fazer o censo, coisas assim, você tem aí, você pode escutar no podcast que eu gravei em janeiro com a Gisele, que ela falou os pormenores, falou os bastidores, de como que foi para elaborar o censo de, de escalada. tá? Gisele, muito obrigado por ter feito o censo, e fala aí para gente quais foram as conclusões iniciais a respeito dos dados que você conseguiu obter. Então, Luciano, é, eu acho que é até importante falar, né? O Censo ficou é, aberto para coleta de, de, de dados do dia 6 de dezembro até o dia 31 de janeiro. É, e foi muito legal porque a gente teve, viu, né, assim, a, o reflexo dos, dos sprints que a gente fazia nas mídias sociais, chamando o público para participar. Então, realmente teve um aument, aumentava o número de, de inscritos. De pessoas preenchendo o formulário nesses momentos, e a gente conseguiu chegar num número muito bacana é, relativo ao, ao número de total de pessoas que entraram e fizeram o preenchimento do questionário. né? É, a gente teve um, um número considerável foi 2.900 e. Eu vou fazer, pegar minha cola aqui, porque de cor eu não sei. 2.952 questionários é, preenchidos, mas retirando a, os, os questionários que ficaram inválidos em função de repetição, é, alguns questionários do início, né, que tipo, teve erro em função de bug que, que aconteceu no próprio formulário, nós chegamos ao total de 2.885 respostas válidas. Então, para mim, foi um resultado muito bacana, porque foi praticamente o dobro, é, mais do que o dobro do, do, do último censo, né, ou melhor, do censo que teve, que coletou o maior número de respostas dos censos anteriores que a gente teve. Ah, perfeito. E uma das coisas que eu verifiquei no, no censo foi que teve bastante participação, só que a quem daquilo que muita gente imaginava, porque a gente imagina, eu pelo menos imaginava, que as redes sociais iam levar a iniciativa de fazer o censo para todo mundo, todo mundo em teoria participa de um grupo de WhatsApp e foi divulgado nos grupos de WhatsApp, tanto que a revista Blog de Escalada monitora como que outras pessoas participam e não chegou a ser igual muita gente acreditava você acredita que poderia ter sido mais ou menos do resultado que você obteve? Eu acredito que poderia ser muito mais, porque eu imagino, assim, eu tenho certeza que nós temos muito mais do que 2.800 pessoas é, no mundo outdoor, principalmente nas atividades que nós é, coletamos no censo, né? Tanto escalada, a escalada, bouldering, a caminhada nas suas diversas modalidades, é, o canionismo também foi perguntado, então, somando esse público todo no Brasil, eu tenho certeza absoluta que o censo, ele pegou realmente uma amostra né, desse número. E quando a gente pega, por exemplo, o montanhismo organizado, né, que são os filiados, se a gente pegar o número hoje de filiados que estão na Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, que congrega todos os clubes e associações, é, esse número, se a gente pegar o número de pessoas que estão filiadas, é, ele não chega nem ao número de filiados, ou seja, não nem, não teve é, a totalidade, né, dos, dos filiados não foi não não participou do censo como nós gostaríamos, né? Esse essa é uma é uma tristeza pessoal, claro. já fica aí um chorinho. Sim. Você comentou no podcast so, que você falou sobre o sobre o o um censo de montanismo, e eu quero ver se de lá para cá mudou alguma coisa. Para você, por que, que teve pessoas que estavam resistentes a responder ou participar do censo? Por que, que as pessoas não queriam ser contadas? Vamos, vamos, vamos colocar nesses termos. Bom, acho que a gente teve de tudo um pouco, né? Teve questões pessoais, isso que foi uma grande surpresa. É, eu recebi, inclusive, prints de conversas de pessoas que... É, falaram, não, não vamos responder porque ela é amiga de fulano. Eu, <risos> oi? É, isso foi, para mim, a maior decepção. Mas teve gente que foi super clara, por exemplo, no Facebook, pessoas que falaram, não vou participar porque você usou a palavra caminhada ao invés de trekking, ou você está perguntando sobre questões de gênero e eu não concordo, então eu não vou participar do censo. Ok? Ok. Então, assim, acho que teve um pouquinho de tudo. Pessoas que não se identificaram com... Inclusive, uma das coisas que eu acho que... Eu vou até falar no momento que né, eu estiver apresentando os dados sobre essa questão de sexo e gênero. É, eu tive dois feedbacks muito bacanas de pessoas é, que, que, que se estão dentro desse universo né fora do ambiente cis né homem e mulher que se considera homem que, que se percebe gênero homem e mulher que ficaram muito satisfeitos da gente ter feito um censo considerando esse universo dentro do montanhismo porque essas pessoas são invisibilizadas então agradeceram a oportunidade mas também veio crítica dizendo olha os termos que você usou talvez não foram os melhores é, eu até procurei saber fiz pesquisa para ver o termo correto como fazer a pergunta de forma mais polida e ainda assim foi insuficiente para algumas pessoas para elas se sentirem é, confortáveis para responder. Então, eu acho que o próximo censo, quando ele acontecer, né, se, mesmo que não seja da minha pessoa, é, eu já posso contribuir com, com, com essas observações. Olha, tome cuidado com isso, chama quem realmente entende do assunto para opinar da melhor forma de perguntar. Então, acho que traz também uma carga aí de, de coisas, de melhoria contínua, muito bacana para quem quiser tocar esse projeto, ou eu mesma, se eu estiver animada a fazer outro depois. Vamos ver. Ah, perfeito. Então vamos começar. Pode mostrar aí os resultados. Vamos, sim. Vou tentar interromper o mínimo possível. Tranquilo, fica à vontade. E só reiterar para o público aí que tiver assistindo, todas as pessoas que estiverem assistindo ou junto da pessoa que estiver assistindo, não esqueçam de também assinar o canal da revista Blog de Escalada que a gente vai estar fazendo. É, nós estaremos fazendo. É, entrevistas, aproximadamente de 15 em 15 dias, com um público que vai ter algo noticioso para falar para a gente como a revelação do, dos dados do montanismo Óbvio que ela já publicou no Instagram, você pode ir lá e tirar suas próprias conclusões. Aqui é para ela mostrar o gráfico, o qual ela já publicou, e para quem quiser ver em vídeo, a explicação e a interpretação dela e se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem a gente vai responder para você. Tá? Pode ir. Obrigada, Luciano. É, bom, acho que é importante também dizer que esses são os dados preliminares, ainda tem muita análise para ser feita, inclusive para poder é, comparar com os dados dos censos anteriores, a gente vai fazer um extrato, é, do total de respondentes de respostas válidas, aqueles que declararam que o esporte que eles praticam, que a atividade que eles praticam é escalada ou bouldering. Então, a gente, para conseguir comparar com os censos anteriores, precisa fazer esse extrato, uma vez que os censos anteriores focou na escalada, né? Então, a, o primeiro item que eu acho que chama atenção, né, a respeito da, da proporção de homens e mulheres, né, é, é importante dizer, Luciano, que nos censos anteriores, é, esse percentual eu estou até abrindo aqui para ficar mais fácil, é, essa proporção, ela era absurdamente menor. Em 1998, a gente tinha, isso pensando só no universo da escalada, tá? A gente tinha aí cerca de 90% homens e 9% e 10% mulheres. Já em 2005, esse número foi de 80 e 18, 82% e 17%, é, que se manteve também no censo de 2009. No censo de 2010, desculpa, no censo de 2015, ficou de 78 e 21%. Aqui está o universo todo, né, das 2.885 pessoas e que praticam não só escalada como as outras atividades, mas ainda assim é um resultado muito bacana que a gente vê que as mulheres hoje representam aí um pouco menos né, do que a metade do universo masculino e isso. É, por outro lado, mostra que ainda tem muita coisa para a gente poder, de fato, crescer no esporte, né, em termos de participação feminina, mas já mostra um avanço incrível da participação. É, eu fiquei muito feliz com, com esse resultado, e a gente vê que, assim, eu que caminho mais do que escalo, né, eu vejo muita mulher na, na, nas caminhadas, eu acho que, talvez, se a gente tivesse um universo maior de pessoas é, participando né, do, do censo, esse número poderia até crescer. Porque a gente vê muita gente. E aí, dentro desse, desse resultado, é, também foi perguntado a respeito do gênero, né? Aqui a gente está perguntando só realmente com a questão natural, né? A, a, de nascimento. É, e aí você, você consegue vislumbrar, né, dentro do universo masculino, quem se identifica com o gênero masculino, com o gênero feminino, com outro, ou que não. não... É, não quis responder né então somando é, os dois resultados né daqueles que estão fora o universo cis cis binário né homem que é, que se identifica como homem e mulher que se identifica como mulher a gente tem em torno de 30 respondentes eu fiquei muito feliz com esse resultado porque a gente consegue mesmo que seja um pouquinho, começar a dar visibilidade para essas pessoas que existem, estão aí, estão praticando escalada, estão praticando caminhadas é, e as pessoas, ninguém né, fala sobre isso, ainda é um, um, pelo menos com as pessoas que eu convivo é, é um assunto que, que não vem à tona, enfim, mas eles estão lá e precisam ser respeitados, né? Claro. Um outro item que foi bem interessante, mas também já reflete né, a nossa realidade, não está distante disso, é, seria, então, a questão da identificação étnico-racial. A grande maioria, né, se declara, a declarar, se foi autodeclaração, então, 73,83% como branco. É, e aí, o que é interessante, né, é, se você somar, então, pardos e pretos, que aí, dentro até de uma... É, de uma nomenclatura mais correta, é, e é também é outro, outra contribuição que eu recebi, um feedback que eu recebi de uma pessoa que fez contato exatamente por esse resultado, é, que me passou um artigo fantástico, falando dessa coisa de coloridade, né, da gente é, discutir sobre isso, é, que mostra né, que é um universo pequeno, né, e se a gente fizer essa comparação, e, e que também é invisibilizado, assim, como as questões de gênero dentro da, da escalada, da caminhada, enfim, é, eu até cheguei a comentar com ele, eu falei, olha, é, é incrível, porque eu pratico montanhismo há pelo menos 20 anos, há mais de 20 anos, e eu posso contar, assim, nos dedos, eu não, não, não vejo muitos então, a gente começa a questionar algumas coisas. Será que realmente a gente está com, com atitudes excludentes? Será que a, gente, é, a questão financeira está atrelada? Então, são perguntas que eu acho importantes de serem feitas para a gente poder tornar o montanhismo, é, como nós gostaríamos, né, mais inclusivo, realmente para todos. Né, não só para os brancos e homens e, e enfim... É, e CIS, né, dentro do que a gente tem aí dos resultados mais expressivos, né, do censo até agora, tá mostrando esse perfil de, de público, né, é, em relação à idade, eu acho que isso aqui vai ter muita coisa bacana ainda para analisar, que eu acho que vai, vai dar um resultado é, posterior aí, bem legal, né? Para a gente começar a brincar um pouquinho com o tempo que as pessoas começaram a fazer as práticas, é, relação também, né, com... É, com sexo acho que a gente tem muita coisa ainda para brincar com, com esse gráfico com esses resultados mas majoritariamente né tá aí com 41,78 pessoas com mais de 30 e menos de 40 é, e quando você começa a somar um pouco mais né a, a idade do que aqui considerado como jovem né dentro do IBGE e aqui com uma idade adulto e acima de 59, né, acima de 60, é considerado idoso. Então, você tem aqui uma quantidade grande de pessoas é, na, na faixa né, dos 20 aos 50 anos, praticando escalada, caminhada, enfim, com essa curva aqui, é praticamente uma normal, né, entre os 30 e 40 anos. Tá. Se você pensar que essa é uma idade, que as pessoas já estão com uma certa estabilidade financeira, profissional, enfim, que elas conseguem gastar mais grana nos equipamentos, então tudo isso tem uma relação, né, a gente talvez consiga brincar um pouco com esses dados. Claro. Você ia perguntar você, alguma coisa? Sim, você acredita que esses dados mostram que não houve uma renovação, do público escalador, ou seja, as pessoas que, que escalam, que praticam montanhismo, que praticam caminhada, que praticam escalada, elas estão envelhecendo e não está tendo uma renovação dos praticantes... Então, Luciano, a gente não, eu não consigo te dar essa resposta nesse momento porque eu ainda não fiz o cruzamento desse dado com o tempo que as pessoas estão praticando. Eu acho que na hora que a gente fizer isso, a gente vai conseguir enxergar isso bem melhor. Mas existe uma teoria nesse sentido, né, assim, acho que já é um, um assunto que está à tona entre nós há mais tempo. É, talvez na caminhada esse resultado mostre o contrário, que a gente tenha mais pessoas novas e com menos tempo de, de prática do que as pessoas da escalada. Então, é um resultado que eu espero né, mexer com ele rápido, porque eu estou super curiosa também para saber se as pessoas estão mais tempo praticando na prática, né, e tem menos novatos, né, do que o contrário. E estratificando por atividade que eu acho que vai ser fácil da gente enxergar. Pode ser que na escalada a gente realmente chegue nesse resultado que você falou. Entendi. Bom, seguindo aí até essa pergunta, é, eu buscando, né, dos censos anteriores, é para buscar pegar o mesmo padrão, né, que o a pergunta era se a pessoa, pelo menos, ela tinha algum compromisso, mesmo casado informal, então eu mantive o mesmo padrão. É... E aí, se você somar, né, quem está namorando e com quem está casado, realmente é a grande maioria, mas os casados, por si só, né, já são 45,30%. Ou seja, de toda essa população aqui que foi é, diagnosticada, né, de 20 até 60 anos, e com mais 60, a gente pode acreditar que a gente ainda não tem esses números, né? Mas quem? Qual que é a idade aqui que tem mais solteiros, né? E qual que é a idade que tem mais casados ou namorando? Esse é um dado que a gente ainda vai fazer esse cruzamento. Mas, de toda forma, a grande maioria está comprometida. Aqui, Luciano, já foi uma divisão por estado. É, do número de respondentes por estado. E, bom nitidamente o Sudeste, né, concentrando aí, o maior número de respondentes ficou concentrado em São Paulo, seguido de Minas Espírito Santo, é, e aí a gente tem os outros estados aqui na sequência, e foi muito legal porque é, a gente teve resposta de, do Acre, do Amazonas, os únicos que não apareceram, né, foi Piauí, e, e amapar, mas você tem aqui uma gama, isso me deixou muito feliz né, de respondentes em todos os estados praticamente todos os estados brasileiros ou seja, é, mesmo que foi uma pessoa chegou longe e essa pessoa respondeu, né, isso foi bem bacana deixa eu pegar aqui os dados relativos ao estado para dar mais informações é são Paulo 25,58%, Minas Gerais 20%, 20,14, Rio 17.44, Paraná 12.58, Santa Catarina 8,18 e o Rio Grande do Sul com 5.13. Então concentrou bem aqui, né, no nosso sul e sudeste. É, Mas a o... gente sabe que tem uma escalada forte aqui no nordeste, enfim. Sim, o João Eugênio Dias, João Eugênio Dias, Está perguntando se é Espírito Santo ou Rio de Janeiro. Como assim? Ou... Aqui é Espírito... Desculpa, é Rio de Janeiro. Então, respondido para você, João. Isso. Espírito Santo teve também. Eu posso até te falar agora, nesse momento, quantos. Vamos lá. Espírito Santo. Espírito Santo foi... 1,7% do total de, de respostas válidas. Okay. Bom, seguindo aqui, é, a escolaridade também foi um resultado bacana, né, a gente com graduação completa, 57% mas incompleta, 14, mas se a gente somar, né, entre graduação completa e os demais itens aqui, ensino, me, desculpa, mestrado e doutorado, é, a gente tem uma, uma, um número grande de pessoas que passaram pela universidade e estão num nível muito bom, né, de escolaridade. Então, é um resultado que eu achei surpreendente, é, mostra e, e a realidade mostra exatamente o que está vindo também na sequência relativo à a, a, a questão de renda, né? Que ficou também um patamar alto de renda. Então, a gente começa a cada vez mais a fortalecer a, a afirmação de que é um esporte, como a gente estava conversando ontem, elitista. <risos> né? A gente tem... Elitizado, isso tá pra... né? Elitizado, desculpa. É, que com, com renda, com, com escolaridade, enfim. É, a faixa etária de pessoas né, que já estão mais estabilizadas. Então, a gente tem vários itens aí para corroborar é, essa, essas análises. Bom, uma outra pergunta que a gente fez foi relativa à deficiência. E aí, até, já mais uma vez, peço desculpas... É, que a pergunta não ficou bem colocada, né? infelizmente eu usei o termo portador de deficiência, e não existe esse termo, né? portador é pessoa com deficiência, é, passou realmente batido, mas a intenção foi que a gente, assim como fizesse a, a identificação de pessoas trans, é, de, é, a questão da, da, da né, racial, que a gente também tivesse aqui, a indicação de pessoas com algum tipo de deficiência, né? Com pessoas com deficiência. E nós tivemos 1,32% de respostas positivas. É, e teve auditiva, visual, nanismo, hum, algumas outras doenças que eu até... É, doenças não, algumas deficiências que eu desconhecia, tive que buscar, saber o que significava pela resposta, achei muito bacana. É, amputado, ataxia hemiparasia, é, monoparasia, entre outros então, quando eu estiver fazendo a, a análise mais apurada desses dados eu vou conseguir identificá-los, né? de que estado, onde é que essas pessoas estão então a gente consegue falar um pouco mais com mais detalhe desse universo aqui de 1.32 e uma coisa positiva, né? não impede que elas façam as atividades que praticam. Eu acho que esse é o resultado mais bacana que a gente pode trazer. Claro. Aí a faixa etária, que realmente é, eu fiquei, eu não esperava, eu, aliás, eu não esperava né, esse resultado, assim, não tinha, ah, eu acho que vai dar tal coisa. Mas me surpreendeu, assim, porque a grande maioria, né, ganha, é, muito bem, <risos> se a gente pensar na questão salarial aí do Brasil... É, é, resumindo para... muito, ninguém que faz escalada está precisando do auxílio emergencial do não. governo Não, <risos> não mesmo. É, as classes aqui, né cerca de 50% ganham acima da média brasileira, que é de dois salários mínimos. E, e se a gente incluir a faixa de dois a quatro sal salários mínimos, vai para 77%, ou seja... É uma... É, as pessoas estão ganhando relativamente bem, né? E, e aí eu fiz, só para colocar mesmo lá no Instagram, já esse resultado... A diferença, né, é, entre homens e mulheres, quando você analisa a faixa aqui de 2 a 6 salários mínimos, esses, essas duas faixas aqui, elas giram em torno de 50%. 50% dos respondentes aqui são homens e 50% são mulheres, nessas duas faixas. Mas quando a gente avalia essa de 6 a 8, aqui... É, os homens são 2,5 mais, né, mais do que as mulheres e acima de 8 salários 4,4 vezes mais, tá. ou seja, Vou, escancara uma... a questão salarial de diferença de homens e mulheres Sim, também. Não tem uma equi... não tem um equilíbrio. Vou fazer só uma observação para quem está se perguntando aí não, eu faço parte da classe média tudo e não sei o quê. De acordo com o governo federal, a quem tem renda superior a 292 reais isso mesmo, você escutou certo, faz, faz parte da classe média. E quem acumula mais de mil reais por mês, faz parte da classe alta. Isso, segundo o governo federal, tá? Ou seja, em 2019, é, uma pessoa que é da classe média, ele ganha entre 5 mil e 23 mil. Ou seja, formado por 16 milhões de famílias, ou 24% da população. Ou seja, grande parte dessa fatia é praticante de escalada. <risos> Ou montanhismo, caminhada, essas coisas. É um ato falho. Né? É, e aqui, até a gente... me lembro que no nosso podcast a gente falou sobre isso. <risos> Algumas pessoas também não quiseram responder, né? E a gente até alterou a, o formulário por conta disso... É, pessoa que achou que eu ia saber quem era você e a sua renda tá aqui o resultado, né? eu não sei que você é você é assim que a gente mostra o resultado de um censo sim, é uma então... pesquisa <risos> é, ficou com medo de, né, de falar e eu, eu saber quem era, enfim, é, ela tá ou ela não tá aqui no meio, ou ela, ela tá entre os 2,08 que não, não responderam. Sim. E só fazer uma observação. Você que não tá gostando dos resultados, que teve o censo, tudo, etc. Esse censo, na verdade, você tem que imaginar como se os montanhistas do Brasil fossem um sopão, cheio de macarrãozinho, <risos> cheio de couve, cheio de não sei o quê. E esse censo é o quê? É uma concha que você passou na sopa e colocou no seu prato e está mostrando para você mais ou menos a distribuição que tem nesse, nesse sopão. Então, não é porque não foram todos que responderam, que não vai significar mais ou menos uma média para a gente ter uma ideia. Tá? Exato. Essa é uma grande alegria de fazer, né, de pesquisa, a gente... É... Bom, como a gente não conhece o nosso universo, né, a gente não tem uma ideia aí desse, do número total, a gente não conseguiria fazer uma extrapolação imediata para dizer que isso reflete a, o, né, o universo. Mas acho que a gente pode começar a cruzar com outras informações que vão nos dar indícios né, do número de praticantes que a gente possa conseguir, sei lá, de vendas, né, grandes, e, é, grandes lojistas, é, enfim. Acho que a gente tem aí uma, um, né, um, uma, uma oportunidade boa de começar a brincar com esses números que vai ser bem legal. Sim. É, o o próximo primeiro número item, já mostrou, né? Sim. O primeiro número que é, todo mundo estimava que fosse sei lá, 10 mil montanhistas no Brasil, e muitos deles, por algum motivo, não quis responder. Então, o que a pesquisa mostrou é que tem muita gente não interessada, por algum motivo, em identificar ou quantificar ou mensurar o universo de montanhistas. Aí, Sim. Tem saber por quê. Exatamente, acho que é uma, é uma boa avaliação, uma boa reflexão para ser feita, né? Uhum. É, em relação a lesões, Luciano, a gente, é, eu fiz questão de manter aqui, até para poder passar também essa informação, né, assim, quando a gente comecei com a ideia do Censo, é, foi mais ou menos na mesma época que uma, uma amiga pessoal, que é a Gabriela Saliba, estava no trabalho de mestrado dela começando com as pesquisas dela né desenvolvendo tanto que a gente retardou o início da aplicação do censo para que ela pudesse fazer a pesquisa dela e a gente não tivesse aí uma concorrência é, de pesquisas e as pessoas ficassem desestimuladas vai ah, já preenchi uma pesquisa sobre lesão agora vou ter que fazer outra coisa né então a gente realmente tomou essa decisão de esperar a pesquisa dela é, terminar é, mas eu mantive aqui a pesquisa perguntando sobre lesões, até para ela poder também utilizar esse dado de alguma forma. É, a pesquisa dela foi muito mais detalhada, né? Perguntando a lesão exatamente aonde... É, com que, enfim, com uma série de outras perguntas para pesquisa de mestrado. Mas é interessante, aqui a gente pode tirar algumas conclusões, né? Membros superiores, os homens se lesionam muito mais do que as mulheres, né? Deu aí 19% e das mulheres apenas 4%. E nos membros inferiores, os homens 17,99% e mulheres 7,24%. Isso das pessoas que responderam sim, por isso que não vai dar em cima dos 2.885, né, em cima das pessoas que responderam que tiveram alguma lesão. Mas aqui dá para a gente verificar que os homens se lesionam muito mais do que as mulheres, e quando a gente avalia por membro, né, os homens, essa proporção de membros superiores, é, ela é muito maior em relação aos membros inferiores, então as mulheres, a, as lesões aí de pé, joelho, enfim, na perna como um todo, ela tende a ser menos é, dispare em relação a, a ser homem ou mulher do que aos membros superiores. Provavelmente as mulheres são mais é, cautelosas, talvez, então a gente né, tem algumas inferências aí que a gente pode fazer, ou os homens se arriscam mais, enfim, a gente mais pode brincar técnicas, bastante né, com essas caso. informações. Um é, técnico, e aí, aproveitando... Sim, pode ser também. E os homens muito mais a força bruta. Pode ser, pode ser. E aí acabam se ser. lesionando. E aproveitando a deixa, Luciano, se me permite... É, a Gabriela, que é essa pessoa que eu né, falei agora, ela está organizando o primeiro simpósio internacional de saúde do escalador, vai ser no dia 17 de abril. Sim, e ela já é a nossa próxima convidada, dia 5, ela estará aqui, falando ah, para todo ótimo. mundo, respondendo todas as perguntas, e revelando com detalhes quem que é cada palestrante desse simpósio. Que bacana, muito bom. E aí Uma ela vai... semana antes. Desculpa ter te interrompido. Uma semana antes, a gente, eu vou, no caso, entrevistar o Juan Miranda, o Marvin, que foi a pessoa que organizou é, a parte da escalada nos Jogos Olímpicos da Juventude, e ele é reconhecido inter internacionalmente como uma das pessoas mais entendidas em introdução e administração e aulas de escalada. Então é ele que é o coordenador de tudo que a Argentina tem hoje de escaladores. Não precisa dizer que a melhor escaladora do continente sul-americano é a Argentina. Ah, que bacana. Parabéns aí pela iniciativa de apoiá-la. Ela, né, esse trabalho incrível, voluntário, né, assim, acho que isso que tem que deixar claro também, é, tá fazendo aí pela saúde dos escaladores, né. Uh, bom, seguindo aqui, a, a pergunta, nós Perguntamos de forma... Esse dado eu ainda não trouxe. É, a gente perguntou de forma livre quais as atividades que as pessoas praticam. Então, ela poderia marcar mais de uma. Essa, aí a gente vai avaliar a frequência de atividades, só que aí depois a pergunta era, qual dessas atividades você mais se dedica? Então, esse gráfico representa as respostas das 2.885 pessoas relativo à atividade que ela mais se dedica. A grande maioria dos respondentes se dedicam a caminhada e excursionismo. O trekking, o hiking. <risos> Não sei se você vai lembrar disso. <risos> é, 42,95. Lembro. A deixa eu só fazer uma Wolverine. observação. O trekking e o, você que está escutando isso, põe uma coisa na sua cabeça. O trekking e o hiking são dois termos que a indústria usa. Você pode não gostar, você pode não concordar, você acha que é para você colocar um. um, um uma etiqueta numa prática, etc, mas o que acontece é que o trekking e o hiking ambos são atividades de excursionismo. O excursionismo é você sair para passear no mato. Vamos colocar num termo bem genérico assim. Ah, mas eu faço hiking. Você então faz excursionismo. O hiking é quer dizer que é um tipo de excursionismo voltado a atividades que você não vai fazer pernoite na montanha. Você vai andar e vai voltar para casa. O trekking é você andar, acampar em algum lugar ou dormir num abrigo de montanha, andar mais, ficar num abrigo de montanha e assim por diante, e depois voltar para casa. Mais ou menos isso. Ah, mas para que, que usa isso? Vou te dizer de novo. Porque usa isso na hora de construir a sua mochila, ou na hora de construir o seu calçado, ou sua calça. Um calçado para um trekking, ele é mais resistente, mais robusto, do que um calçado para um hiking e assim por diante. Uma mochila para um hiking, ela é mais leve, e menos resistente à abrasão do que a mochila para trekking, e assim por diante. É um termo usado pela indústria. Exato, Luciano. E, bom, é, eu até escolhi palavras, né, colocar as palavras nesse caso, no caso do bouldering ficaria mais difícil, mas ou do highline, mas a gente pode, né, já está amplamente utilizado, é, e aí para ficar mesmo no português o máximo que eu pudesse. Então, eu fiquei feliz com esse resultado e as pessoas, né, como a gente falou anteriormente, o número foi, foi bom de respondentes. Então, as pessoas responderam né, ao chamado, participem do censo. É, o rapel como atividade dedicada, né, foi 2,1%, highline 0,55% e o canonismo 1,87%. É, acho que um destaque, né, o quenionismo é uma atividade que está em plena expansão, muita gente está tá praticando cada vez mais o canionismo. muito bacana esse movimento, a FEMENG abraçou o canionismo dentro da, da, da federação, então a gente é, né, também está atuando com, com essa atividade, com esse esporte de aventura. É, o Highline tem uma federação é, mineira bacana demais, eles estão retomando os trabalhos, né, para poder ampliar e o... o as atividades, enfim. É... E aqui a gente consegue, eu vou pegar então, como eu falei, desses 42,95% de respondentes aqui, específicos de escalada e bouldering, vou tirar essa fatia aqui dessa pizza, e vou comparar ela agora com os, com os censos anteriores, que aí é exatamente em cima desse universo de pessoas aqui, que eu vou conseguir fazer a comparação com os outros censos, para poder ver se aumentou ou diminuiu os indicadores é, anteriores né não, não faz sentido a gente colocar com os demais porque como eu falei os anteriores focaram na escalada entendi esse gráfico aqui tá mostrando então como que a pessoa iniciou na prática é, a maioria 53.69 né afirmou que foi com acompanhando amigos sem vínculo a grupos formais ou informais é, agências, 2.67%, clubes e associações de montanhismo, 6%, curso formal com instrutor, 13%, quase 14%, curso informal com amigo, né, 3.74%, grupo informal, esses que as pessoas chamam hoje de free track, enfim, grupos de face, insta, 5,93%, e sozinho, 13,66%. Aqui uma coisa importante que eu acho que, né, dizer que a, a questão social, ela vale muito fica nítida, né? As pessoas é, a partir do grupo de amigos começa essas atividades, né? Um amigo vai chamando o outro e aí começa a um amigo já está praticando, chama alguém para conhecer. Essa é a realidade de muitas vezes. Mas quando a gente começa para as técnicas mais específicas, que aí é uma análise que a gente vai fazer também posteriormente, né? Assim, para escalada como que é essa esse resultado, para o como é que foi esse resultado. É, para caminhada. Então existem modalidades que você espera que as pessoas tenham uma preocupação maior com a técnica e aprender com quem sabe. A escalada é uma delas. Então um resultado desse aqui é, para escalada talvez não seja tão virtuoso, né? Então vamos ver o que que vai dar quando a gente fizer esse extrato. Claro. E aqui o tempo de prática, que é o que a gente tinha falado anteriormente, que eu vou cruzar com uhum. a idade, né? É, a gente tem aqui um universo menos de um ano, pouca, pouca, poucas pessoas, né? De 1 a 3, 20%. 3 a 5, 17%. 5 a 10, 20%. De 10 a 20, 18%. E acima de 20, 17%. Então, quando você soma aqui, né? De 5 a, a 10, né? Que seria uma, uma média boa e de de 5 a 20, desculpa, você tem aí quase 40%, né? Quando você soma ainda com acima de 20, você passa dos 50, ou seja... As pessoas estão há muito tempo praticando montanhismo, isso é um bom resultado. E talvez, quando a gente fizer o cruzamento com a idade, a gente consiga verificar aquela questão se as pessoas estão praticando há mais tempo e não está tendo renovação, é, ou de fato, está, e se isso acontece só na escalada ou no caminhada também é assim, então a gente vai conseguir visualizar esse, esses dois universos, né? E eu acho que vai ter e uma. Aqui também indicaria um perfil bastante conservador do praticante de montanhismo em utilizar ou aplicar, vamos dizer, novidades do mundo moderno na, na escalada. Sim, sim. Peraí que agora eu me perdi onde é que eu tava aqui. Tava na idade, a ah, tempo de. No tempo, tempo? de prática. Isso. Isso. É. É, essa essa é uma observação que eu acho que a gente né interessante que a gente pode chegar nela sim Bom, em relação à frequência, né, tá, a maioria aqui, tá, pelo menos uma vez por semana, pratica. Eu acredito que esse resultado seja muito influenciado pelos escaladores. É, a galera que pratica é, escalada indoor, Acredito, ser assim, um chute que eu estou dando, mas eu não sei se isso né, é realidade. Porque para quem, quem faz caminhada, é, uma vez por semana talvez não seja tão viável, talvez fique mais aqui dentro dos 15 dias e talvez né uma vez por mês mas tomara que eu esteja enganada nesse resultado é, de toda forma é uma frequência alta de prática né ah, todos os dias ficou com um percentual menor e uma vez a cada seis meses e uma vez por ano realmente a minoria mas eu acho que esse grupo aqui né que fica dentro de um mês entre semanalmente pelo menos uma vez por mês que é o grande o grosso aqui dos resultados é, quando a gente separar por modalidade, pode ser que a gente tenha uma diferença grande aqui entre, esse, entre esses dados, né? Esses resultados, desculpa. Ah, perfeito. Bom, para mim a tristeza, né? O montanhismo organizado, esse dado aqui, como eu falei, foi uma... uma por fazer parte do montanhismo organizado, né, desde 2006 eu faço parte do Centro Excursionista Mineiro, é, já fui presidente em três gestões, estou como presidente da Federação de Montanhismo Escalado de Minas Gerais, é, enfim, eu acho que a gente vive né, o montanhismo organizado, é uma paixão, porque é um trabalho voluntário que você dedica todo o seu tempo livre para aquilo, e, e assim a gente gostaria né, que outras pessoas enxergassem o montanismo organizado com a paixão que a gente que a gente tem. É uma igreja mesmo, é um vício, enfim. Acho que cada um aí consegue falar o que, que né, mais ou menos o que seria isso. É, então quando eu olho aqui os resultados e, e, e comparei depois com a realidade né, dos filiados, de fato que pelo número de respondentes, né, foi a, a, aquilo que eu te falei que eu fiquei triste. Mas é uma, uma informação interessante que você tem um, um grande número de pessoas né, que sim participam de grupos informal. e se a gente cruzar essa informação com o tempo de prática, é, eu tenho certeza que esse dado aqui, ele vai ficar entre os últimos 10 anos, porque é onde teve o aumento das próprias mídias sociais, né? É quando a gente teve a ampliação do uso de WhatsApp, é, Facebook, enfim. É, vai casar um pouco com, com o avanço das próprias mídias. É, fazem parte de, né, oficialmente, que responderam que sim, estou sou associado, foi 25%. É, já fiz parte 11, então tem um número grande de pessoas, e isso se você somar esses 11 com os que responderam aqui que não fazem mais parte, né, poderia fazer, enfim. É, filiado individual em federação, porque no caso a FEMENG tem filiados individuais, a FEMERG também aceita individuais, não sei as outras agora de cor, mas também tem um número bacana aqui de pessoas, né, é, que participam do, do, do montanhismo organizado, mas acho que a, a maior o maior resultado, né, a conclusão que a gente pode chegar é que dos, dos respondentes, da grande maioria dos respondentes, é, eles não estão dentro dos grupos organizados, né, eles estão nos grupos informais. Então, essa é uma realidade, a gente... Sim. Ver isso eu dia a dia. gostaria de olhar para um outro, né? Não vou dizer que eu sou otimista ou pessimista. Eu gosto de olhar de vários ângulos. Eu acredito que esse aí seria um bom guia, um bom alerta para você que é presidente para os próximos, né? Porque você não vai ficar sentada no cargo da exame, igual fizeram por aí, e que é, para as pessoas refletirem de por que que a gente não está atraindo mais pessoas a ser sócias, né? Entender por que que eles estão é, não sendo prestigiados como outrora. Vamos colocar num termo mais mais poético assim. Às vezes é porque algo moderno não está sendo implementado, a linguagem do montanhista novo ou a linguagem do montanhista. Mudou nos últimos anos e às vezes ele não está atraindo um público novo às vezes as pessoas fazem é, reuniões entre líderes e não sei o que para ficar boicotando um evento em vez de tentar se unir de acordo com isso. Todo mundo às vezes pode estar tá se unindo em torno de uma é, de um ressentimento e em vez de promover a própria entidade, são vários motivos então é um eu acho que. É bom para as pessoas refletirem sobre o modus vivendi dos clubes e federações. Eu acho, concordo com você. Acho que assim, tem vários, é, vários resultados aqui, dá para a gente poder fazer reflexões, né? E transformar isso em atitudes, é, melhorar o que a gente. da forma como a gente está fazendo, melhorar a comunicação. É, ampliar a preocupação, por exemplo, né, com questões de, de minorias, de lesões, de cuidado, de educação, é, enfim. Acho que a gente tem muita coisa bacana pra, de oportunidade com esses resultados. Só para você ter uma ideia, Luciano, o censo de 2015, que foi o último, ele foi focado em escaladores. 54% dos respondentes disseram que participavam de algum clube é, estava dentro de algum clube ou associação. E o universo dele foi de 1.066 respondentes. Ou seja, eu, quando a gente extrair, né, o, aquele universo de escaladores, eu não sei se a resposta aqui vai aumentar em termos de participação aqui no montanhismo organizado. É, pensando nesse último censo, que foi 54%, não, não acredito que isso vai mudar muita coisa aqui nesses resultados, não. Então... É preocupante a gente ver que baixou, né, o número de pessoas em relação a, aos censos anteriores e não o, o que tem aumentado, né, que é o nosso objetivo. Mas, enfim, vamos aguardar aí para a gente ver se, se aumenta ou diminui em relação aos outros censos. Mas essa aqui para a gente é uma base interessante para... Para mudar, Só né? Os ler todos. um comentário aqui do Rede Siqueira. Rede Siqueira, é que é carioca radicada em Vitória, faz parte, ou pelo menos fazia parte, do podcast Na Trilha. Uhum. Ele achou bastante interessante o, o, a reflexão a respeito de federações e associações. Assim, não é uma notícia ruim, é uma notícia boa, porque ajuda você a refletir. A realidade é essa, não, não conta dado, não, não, tem, não tem argumento. Tá, Redi, muito obrigado pela sua mensagem. Obrigada. Mas é isso mesmo, eu acho que a gente tem aqui uma... É, um ponto de reflexão mesmo, acho que vale a pena olhar para esses dados aqui e falar né, o que está que, que que acontecendo. A gente tem, é, um, tem um grupo de amigos que eles fizeram também aqui em Belo Horizonte, né, fizeram uma pesquisa grande para mapear grupos de, de caminhada, fizeram até um, um livro muito bacana, é, que conta a história dos grupos de caminhada de, de Minas, e na pesquisa deles, eles levantaram, sei lá, mais de 50 grupos de caminhada, só aqui no entorno de Belo Horizonte, é, e com os dados conversando com aquilo que eu falei, em torno aí dos últimos 5, 10 anos que teve esse aumento, por conta né, do, do aumento das próprias mídias. Então, reflete exatamente isso aqui, ó, a galera está... Tá se encontrando em mídia social, né, não quer... E a função de um clube de montanhismo, né, não é só a atividade, a gente é muito mais do que isso, né. Então, talvez, é, as pessoas não, não entendam o que que seja exatamente qual que é o papel de um clube, enfim. É, mais um ponto de reflexão para a gente melhorar a nossa comunicação, né. Volta aí para internamente essa, essa reflexão. É... E aí, a pergunta, uma outra pergunta foi a relação da, da pessoa com o montanhismo. Se era apenas para recreação, lazer, esporte, que foi a grande maioria, né, quase 90%, como fonte de renda secundária, deu 6,55%, e fonte de renda principal, 4,26%. Ou seja, aqui estão os guias, né, a galera que vive, de fato, do montanhismo, é, e aqui a galera que trabalha contra coisa, mas também faz o bico no montanhismo. Então, eu até coloquei os dados, né, que, que relativo a, ao Ministério do Turismo, né, em, em relação ao aumento, é, quando você pega o número de pessoas que estavam cadastradas dentro do Ministério do Turismo, né, lá no Cadastur, como guia, pessoa física, em 2006, eram sete pessoas, isso fazendo um filtro nas categorias ecoturismo, turismo de aventura. Em 2019, saiu de 7 para é, 65, ou seja, aumentou 8 vezes. Se a gente fizer essa mesma comparação para agências de ecoturismo, que estão no segmento ecoturismo e é, turismo de aventura, essa relação é 33 vezes, ou seja, no caso dos guias aumentou em torno de 8 vezes e agências, 33 vezes. Então, é um, é um universo também de trabalho imenso e que você vê, a gente vê nitidamente que está aumentando a cada dia. Aqui, pelo menos em Belo Horizonte, em Minas, eu vejo vários grupos que eram free tracking, que é aquele que está lá no grupo informal, que transformaram em agência. E aí vem uma série de preocupações, eu não tenho não sou nada contra esse movimento, mas a capacitação dessas pessoas, né, enfim, a certificação delas em, em, em estarem habilitadas para fazer o trabalho, esse tipo de trabalho, pessoas que estão vendendo o serviço como agência, mas não estão cadastradas como tal, não são nem pessoas jurídicas, então a gente tem aí também um universo de preocupações em relação a esse movimento, mas de toda forma, é interessante esse dado, né? ainda mais quando você compara ele com o crescimento do... no Brasil como um todo. né? E seria muito bom se a gente tivesse essa pergunta no censo anterior para a gente ver aqui especificamente sobre os guias de escalada, como é que foi esse aumento, mas essa pergunta a gente não teve. Claro. Aqui também um outro dado muito legal que é essa pessoa já viajou, né, para outra cidade, para outro estado ou outro país para a prática daquela atividade que ela mais se dedica. Então, para outra cidade, né, uma grande maioria respondeu que sim, já viajou, 93% para outros estados, né, um número e também 79,72. Já para outro país, o, o número de sim foi de 39,31. Mas aqui também, a gente, né, fazendo o cruzamento também com, as outras, com os outros itens que foram levantados, acho que a gente vai ter algumas surpresas, né? É, separar isso por categoria de modalidade, se são os escaladores que viajam mais pra, do que o pessoal que faz caminhada, é, enfim, homens ou mulheres, acho que a gente tem várias, é, vários cruzamentos aí para poder fazer que vai dar resultados bem interessantes aqui para a gente brincar com esses números. Sim, eu, acho, eu particularmente achei esse número do, de pessoas que viajam para o exterior bastante considerável e que mostra que as pessoas estão entrando em contatos com outras culturas e outras realidades e voltando aqui e poderiam contribuir mais com aquilo que elas aprenderam no exterior com o montanhismo que elas têm aqui Sim. no Brasil. É, em algumas alguns movimentos isso já já acontece né a gente não tem isso sim. em todos mas com certeza é, é um dado muito interessante esse assim bem legal né você enfim fazer uma viagem especificamente com esse objetivo né eu já fiz viagem com esse objetivo acho que é é, é um dado muito interessante vai ser estou curiosa para fazer aqueles cruzamentos que eu disse que acho que a gente vai ter aí também gratas surpresas sim Bom, Luciano, em relação aos gráficos que eu já, né, que eu já elaborei, a gente, eu vim até aqui, assim, tem mais outras questões né, do questionário que eu ainda não consegui elaborar, essas análises, e todos esses cruzamentos que ainda precisam ser feitos, é, o material completo ele vai ser disponibilizado, eu já conheci, já consegui um, um anjo de voluntário para me ajudar a fazer um power bi então essas informações vão ficar disponíveis numa plataforma né, no site que as pessoas vão conseguir fazer os filtros por elas mesmas então ela quer hum. sei lá quero que aparece só homem é, por estado, ou que faz escalada, aí vai, os gráficos vão alterar, né, automaticamente. Então, vai ficar disponível para que as pessoas interajam e façam ali ah, os filtros que elas acharem necessário, que elas queiram, enfim. É, e se mas motivem esse... para que nenhum próximo é, censo participarem e fazerem parte da próxima brincadeira de dados exatamente, essa é a ideia <risos> é... E, e, então, assim, fechando esse material, né, fazendo esse, uh, esse relatório finalzão, também vou gerar um documento, disponibilizar para as pessoas, e algumas pessoas já entraram em contato comigo pelo Instagram, pedindo algumas informações específicas, quantas pessoas que teve naquele estado, quantas pessoas responderam tal coisa, tô né, fiquem à vontade, pode fazer contato comigo para poder perguntar, tá, tu estou às ordens aí para isso também. Um, e tô aberta para perguntas, se alguém ah. tiver aí alguma coisa. Então, eu acho que o povo ficou meio é, doído de ter tocado no assunto das, das federações. O nosso querido Gustavo Moreto falou que, perguntou, né, será que as pessoas acham que as federações não conseguem se relacionar bem com órgãos públicos para melhorar as condições do esporte? Gustavo, vou responder para você. Quem tem, diante do poder público, a representatividade de todo e qualquer montanhista, escalador, praticante de rapel, slackliner ou qualquer outra coisa parecida, é por, são pessoas é, que estão na federação. O poder público vão enxergar essas pessoas como sendo as suas representantes. Goste você ou não. Se você não quer que essa pessoa represente você, ou você acha que ela não está representando, você tem que fazer parte de uma entidade de classe e tirar essa pessoa de lá e colocar outra. Funciona assim, é a democracia. Entendeu? A democracia. Mas responde nosso Gustavo Moreto aí. Não, é até meu amigo. <risos> e uhum. meu braço direito na FEMENG. Mas eu acho que assim, a provocação dele é importante, né? É... Eu venho de um processo junto com a federação que eu venho conversando muito com esses grupos informais, né, assim, eu tinha até... É marcava as reuniões dentro da própria sede do, do Centro Excursionista Mineiro e perguntava para as pessoas se elas sabiam o que que era o Centro Excursionista Mineiro ou o que era FEMENG e para minha surpresa ninguém sabia o que que era nunca ouviu falar ah não eu, eu já escutei mas eu não sei muito bem o que que é então aquilo começou eu comecei a refletir em cima disso falei gente é, talvez aquela pergunta, né? Eu já, já estou no montanhismo organizado há mais tempo, para mim é tudo muito óbvio, o que que é, para que que serve, enfim. E essas pessoas mais novas que não sabem nem o que que é uma FEMENG, nunca ouviu falar, então a gente está falhando, a gente está falhando na comunicação, a gente está falhando de uma série de coisas. E quando você começa para outras pessoas que também fazem parte do montanhismo organizado, que tem uma associação que hoje não é federada, né? Não está junto com a femengue, a pergunta é por que que não está? Porque ela simplesmente não consegue perceber os benefícios que a FEMENC pode fazer por ela, né, e na verdade isso até é um caminho, uma, uma via de mão dupla, né, assim é, esses benefícios eles têm que ser é, mútuos é, então eu acho que tem falha geral e, e, e tá muito claro né, o peso na gente, porque nós estamos ali administrando aquela, aquela instituição, cabe a gente sim dar visibilidade do trabalho que é feito e aí é um processo, é, não, é nem, não é de convencimento né, das pessoas perceberem, porque tem que ser mesmo o um insight, a pessoa tem que perceber, você não enfia isso dentro da cabeça de uma, de uma outra pessoa. Então é um processo, é um trabalho árduo, voluntário, que eu acho que é muito importante que, ter, né, que, que, tenha, que se diga isso, é, nenhum, ninguém está recebendo um real dentro das federações para poder fazer esse trabalho, pelo contrário a gente leva pedrada, né então eu acho que assim é, é um processo e eu acredito nele, tanto acredito que eu estou dentro do montanhismo organizado, né quero continuar contribuindo com ele Ok Gustavo, muito obrigado pela sua mensagem espero que ela tenha respondido para você né? O, a outra mensagem foi do Tom Garbim, ele provavelmente é daqui de São Paulo, que o Clube Alpino Brasileiro é bem aberto a novos integrantes, o Clube Alpino Brasileiro ele foi aberto recentemente, né? ele tem um ano, dois anos no máximo, e não tem essa de panelinha, então se você tem vontade de conhecer algum clube, vá lá conhecer esse Clube Alpino Brasileiro, que ele tá ali aberto, e segundo o Tom Garbim, não tem nenhuma panelinha, né? É, uma pergunta para você, Gisele, por que, que o pessoal tanto confunde é, clubes de escalada e federação com panelinha? Eu acho que o próprio senso respondeu isso. <risos> é, bom, quando você pensa em escalada, talvez é, seja a, a exceção, não diria nem exceção, talvez essa não é a palavra correta. É, o fato de você precisar ter pessoas de confiança para escalar aquele cara né que você vai estar tá ali dando sua cega enfim você acaba criando um núcleo de pessoas que escalam com você que você cria ali aquela amizade empatia enfim reduzido você não sai para escalar com uma pessoa que você nunca viu na vida do nada né não é toda pessoa que se dispõe a isso então você vai criar esses grupos sim mas o fato de você manter esses grupos e não estar aberto a novas pessoas entrarem, participar, isso sim, eu acho que seria a panelinha. Então, os clubes de montanhismo, eu acho que durante muito tempo, eles foram sim essa panelinha. Eles, inclusive, impediam que outras pessoas entrassem, sabe? A postura era sempre essa. Não, vamos, venha e tal, mas na hora do vamos ver, as pessoas não se misturavam. Então... Essa postura, como ele colocou anteriormente, que o, que ele, que o clube está aberto para receber novas pessoas, é uma postura pessoal e que acaba sendo, né, assim, reflete a direção desses grupos de clubes e associações. Estar aberto para receber uma pessoa nova é estar aberto, sim, a introduzi-la dentro do processo. Se você não está aberto a isso, então fecha as portas porque um clube ele tem que ser inclusivo então eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho essa mentalidade incentivar as pessoas a se tornarem aptas a, a capacitá-las para que elas possam sim escalar com essas outras né e você criar esses esses núcleos que é importante mas é um processo de socialização o clube é um clube social a a, a função dele é essa é socializar as pessoas dentro daquela atividade mas eu acho que sim, muitos ainda têm essa postura. Sim. Tá. É, o Redi não fez uma pergunta, ele está aqui falando que é bem legal a sua ideia de disponibilizar filtro livre você conseguir fazer extração, cruzamento de dados no estilo é, Freakonomics dentro, dentro, da, dentro da Escalada. Tá? Consegui um é, anjo do Power BI. Isso. A Paula, ela não gostou muito sobre saber a etnia das pessoas, né? Você usou, se eu não me engano, usou um termo utilizado pelo censo do IBGE, que é o principal censo que tem hoje no Brasil, e eu tenho uma resposta para a Paula. Paula, eu acredito que você deva, deva ter lido essas perguntas com um viés e colocou você mesma algo na sua cabeça. A gente queria saber a etnia, ou a gente não. Pessoas em um senso, quer saber o que, que é uma etnia, ou quais são as etnias, para saber se realmente a gente está excluindo ou não as pessoas. Então a gente usa um termo desse, que se você olhar com algum viés, parece que está classificando como se fosse uma fruta, igual você falou ali. Mas não é verdade, a gente quer saber simplesmente se a escalada, o montanhismo, a prática de esporte outdoor é excludente de algum, alguma camada da sociedade. Por exemplo, atualmente no Brasil, a gente tem mais de 50% de pessoas afrodescendentes, se eu não me engano. Dentro da pesquisa que a, a Gisele conseguiu pegar dos dados do Censo, mostra que no montanhismo esportes outdoor, por exemplo, não tem essa representatividade igual à população brasileira. e Isso aponta um problema. Que problema? Um problema de inclusão. E aí, para as pessoas que fazem parte ou querem fazer parte do universo outdoor, a gente tem que bolar uma maneira de a gente ter mais representatividade, mais pessoas afrodescendentes, mais pessoa nova, mais pessoa velha e assim por diante. É só isso. A gente não estava classificando, usou um termo que o governo brasileiro usa. Exato, exato, Luciana. Acho que isso é importante dizer, é, assim eu não poderia usar um termo que não fosse oficial, porque a gente está tratando de uma pergunta, né, e se o próprio IBGE utiliza dessa metodologia e dessas terminologias, é, eu não vejo sentido nenhum de não usá-las, né, e, e entendo, e, inclusive, perguntei, é, para algumas pessoas, se, se sentiriam né, ofendidas por, por terem que responder uma, uma, um questionamento desse, e a resposta foi negativa. Agora, eu não sei se você estava aqui desde o início, mas eu recebi um feedback muito bacana de uma pessoa que falou que, contrário de você, que gostou muito porque deu visibilidade né, nessa resposta, e e me indicou um artigo super bacana sobre a questão de coloridade, é, e eu acho que, e eu, eu a convidei, inclusive, para a gente poder fazer uma análise em cima disso, desses dados, né, é, para a gente poder, com esse olhar, não me sinto apta a fazê-lo uma vez, por ser branca, né, não vou poder ter nenhum tipo de, de questionamento em cima disso, porque eu acho que aí vale a pena realmente é, perceber o olhar do outro nesse sentido então eu acho que tem muita coisa bacana que a gente vai tirar de conclusão desses, desse dado, e infelizmente né, é, Umas pessoas não gostaram das perguntas sobre gênero, outras pessoas não gostaram da, do tipo de pergunta, mas eu peguei um nome oficial, né que aí eu não teria, não é uma coisa pessoal, eu peguei o que o IBGE usa para fazer. No próximo, então, a gente tem a oportunidade oportunidade de alterar essa, a terminologia, enfim, né? Ok, muito obrigado, ó, Paulo, obrigado pela sua, pela sua pergunta, espero ter recebido mais algumas perguntas. Bem, acho que não tem mais perguntas, eu já vou encerrando a live, já está com mais de uma hora, a proposta é ter mais de uma hora aqui na revista Blog Escalada no Climb Talks, né? Então, eu queria agradecer imensamente a Gisele Melo, pela paciência de aguentar eu ficar enchendo a paciência dela, a gente gravar essa live e tudo, e assim como ela inaugurou a temporada de podcast aqui na revista Blog Escalada, ela tá inaugurando também a temporada de entrevistas, que a gente vai procurar fazer entrevistas em... em... É, em, em ah, tá então, em vídeo não dá para cortar no podcast, né? <risos> em vídeo, que a gente vai fazer agora. Por enquanto, a gente vai fazer com a Gisele e vai fazer com outras pessoas. Futuramente, daqui a um mês, por exemplo, a gente vai começar a fazer com pessoas hispanohablantes ou pessoas que falam inglês, ou estrangeiros que a gente possa se comunicar em inglês, por quê? Para trazer outras pessoas para falarem dos lugares delas do exterior, para falar aqui. Tá? Então, ó, Gisele, muito obrigado, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você, quais são suas redes sociais e trocar mais ideias a respeito de termo, a respeito de melhorias em um eventual próximo senso de montanhismo. Obrigada, Luciano. Bom, antes de mais nada, agradeço mais uma vez o seu convite né, e a oportunidade de poder falar um pouquinho desse trabalho, um trabalho voluntário é, que teve a, né, a intenção de, de revisitar os dados dos outros censos, atualizá-los, é, e trazer esse olhar, né, uma vez que eu faço parte do montanhismo organizado, à luz, várias informações que vão servir para reflexão dentro do próprio montanhismo organizado, mas muito além, é, eu acho que os dados podem ser utilizados por outros, outras tantas pessoas, para outras tantas, é, enfim, uma variedade de objetivos diferentes. Né? Agradeço mais uma vez, como eu disse, e, bom, para entrar em contato comigo, meu Instagram, Gisamelo eu não sei de cor. Diz a 100. 100. Exatamente, arroba Gisamelos100, é, para você ver o quanto eu sou ligada nessas questões. Né? Facebook, está Gisele Melo, então, acho que também pelo Centro Excursionista Mineiro, consegue falar comigo, pela FEMENG, é, eu vou responder todas as contribuições de observações que foram colocadas no, no censo, isso também vai estar, as respostas estarão disponíveis, teve muito, muita gente agradecendo, elogiando, outras pessoas fazendo contribuições. É, agradecer todas as pessoas que tiveram um tempinho, né, e responderam, as mais de 2.900 pessoas que fizeram, é, se dedicaram aí a, a contribuir com o Senso Montaísmo. É isso, estou ah. à disposição, qualquer dúvida, podem falar. Ah, muito obrigado. Quero agradecer a todos, o vídeo vai estar disponível tanto na página no Facebook, quanto no nosso canal do YouTube. Se você não conhece o canal, assina, liga o sininho, para você receber mais é, notificações de quando um vídeo novo ou uma entrevista live for publicada. Um abraço a todos e até a próxima.